Gustavo, com a palavra. Bom, bueno, boa tardes. Boa tarde, obrigado pela atenção, LACNIC, por me convidar a, fa a fazer essa palestra. Este tópico que vamos tratar neste caso é a influência do da internet das coisas no IETF. Vocês já sabem que o é a força-tarefa da engenharia da internet, principal entidade padronizadora dos protocolos da internet que todos eh, usamos e promovemos nessas reuniões. Por é que o IETF e, presta atenção aí, o IET? Acontece que o IET é uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, que começou a funcionar no início dos 2000, 2005. Viu-se na necessidade, o IETF, de colocar a ênfase na qualidade de que os dispositivos do I, de IoT possam ser conectados à internet. Vocês dirão, mas os protocolos já existem, temos TCP e IP, temos todos os TAC, como para que os dispositivos de IoT possam fazer a conexão. O problema dos dispositivos de IoT, que nós assim denominamos, eles são restritos. Então, aqui vocês colocam, conseguem ver nesse slide, o RFC 7228, onde o IETF declara como são os dispositivos IOT. Dispositivos muito pequenos, restringidos, com pouca memória, com poucos recursos, que consomem pouca energia e que se comunicam normalmente por comunicações sem fio também de baixo consumo comunicações sem fio, de baixo alcance, baixa velocidade, algumas de maior alcance, mas esses são os dispositivos de IoT. Mas, principalmente, o IEDF se preocupa porque os payloads desses, payload desses dispositivos, as mensagens são de pequeno tamanho. Lembrem que, para que nós possamos mandar mensagens nessas redes tão restritas, os pacotes devem ser de pequeno tamanho. O que é um pequeno, pacote de pequeno? É, os protocolos da internet declarados pelo IETF não cabem nesses pequenos pacotes. Então, é preciso fazer uma adaptação para que esses pequenos, pequenos pacotes possam transportar pacotes TCP/IP ou UDP. TCP e IP. Então, o IETF se preocupa por isso, por esses problemas que o tem e começa a montar novos protocolos ou adaptações de protocolos que usamos normalmente para que possam caber nesses pequenos dispositivos. Este slide aqui mostra as áreas, os grupos de trabalho de IOT. Também vamos apresentar alguns protocolos ou ações que o IRTF, que é a Força de Tarefas de Pesquisa da Internet, onde também se envolvem alguns, estão envolvidos alguns aspectos de IoT. Por exemplo, Coin e Think2Think. Think. Aqui colocamos um esquema de Quais são os grupos de trabalho e as áreas correspondentes no IETF que tem alguma conexão com a internet das coisas, com o IOT? Tem o um grupo de aplicativos como Core, Cyber, SDF, área da internet, com grupos de trabalho IPWAVE, LWEG, 60, LP1, Sixlow na área de segurança, COSI, RAT, STIP, Lake, ASSE, switch, a área de depurações, que, de operações, desculpa, que foi criada pelo IADF e o UTOPS, os protocolos de roteamento, RAW e ROL, e a relação do IRDF com COIN e Think2Think. Vou passar por cada um dos grupos eh, sobre suas áreas de trabalho e os protocolos com uma, uma ressalva. Neste slide colocamos bastante texto simplesmente porque eh, reunimos tudo o que tem dos grupos de trabalho eh, referidos a IoT. E se vocês quiserem ler depois, isso estará no site do evento. Poderão lê-lo com mais detalhes, sem ter que ir ler sobre cada um dos grupos. É simplesmente um, um apanhado do que faz cada grupo e cada protocolo para a área de IoT. Por isso vocês veem tanto texto ali. Eu só vou referir o que, que faz cada, do que, que se trata cada grupo. E também cada tecnologia. No caso do CIG, Sixlow foi o primeiro grupo de trabalho criado pelo IETF e aplicado a IoT, porque se defrontou com uma questão interessante, que é como falamos, nós, os pacotes, os protocolos normais de TCP, IP, de internet em geral, não, não tinham espaço nesses, nessas pequenas mensagens dos eh, dispositivos, de, dos protocolos de o, transporte ou para os pequenos pacotes de JOT. O primeiro eh, colocado foi um protocolo de camada de conexão ou de link. Era dos protocolos ali, BAN os protocolos de personal area network de baixa energia tem vários o mais conhecido por vocês é Bluetooth que foi o primeiro protocolo inicial lançado com o que foi chamado de rede de sensores sem fio lá no início dos 2000 o IETF se preocupou com esse protocolo porque tem apenas 256 bytes de pacote completo Portanto, nenhum pacote de, por exemplo, IPv4 ou IPv6 pode caber ali. E, além disso, levar uma carga de transporte de aplicação. Então, o que fez o IETF foi criar um needlework entre a camada de, de, de, de conexão e a de IP, que chamou ciclopan. e esse ciclopan. sobre esse termo ciclopan, vão se criando todos os protocolos de IETF sobre IOT. Então, o que ele faz é reduzir os pacotes de IP, 6 low eles comprimem para 2, 3 bytes e podem, então, ser inseridos no, no primeiro dos protocolos. Mas tem outros meios de comunicações que... que o grupo de Sixlow está trabalhando com Bluetooth e alguns outros protocolos e até alguns novos que vou referir daqui a pouco. Então, neste que foi o primeiro e o principal, cria-se dentro dos pequenos pacotes, a possibilidade de colocar os pequenos pacotes assim dentro da também. Aí foi com o protocolo, deu-se cabida ao protocolo IPv6. Se a gente usa a IOT com os protocolos do IETF, vamos poder encaminhar pacotes IPv6 e não IPv4. IPv4 foi excluído do IOT simplesmente nessa declaração. Outro protocolo também aplicado a 815.4 que saiu pouco depois, foi quando o IE pensou em mudar o esquema da camada de link da, da rede atual, de uma rede de contingência, que são as redes wireless, para uma rede que tivesse alguma coisa determinística. O Carlos Andrés falou do que foi a IoT industrial. O protocolo IEE 802.15.4 TISH, que esse é o um nome real, faz isso. Faz uma camada de conexão que em vez de ser de difusão, é está dividido em, em slots de tempo onde os pequenos dispositivos colocam seus, suas mensagens nesses slots e fazem que o caminho percorrido seja determinado. Sabemos quando começa e quando acaba a mensagem numa origem e num destino. Então, o IETF, quando surge essa nova forma de comunicação, ele põe um novo protocolo para este tipo de protocolos, que é o que nós conhecemos como 80215 e o 6 que é o termo, o nome real. Recentemente, nos últimos anos, surgiram outras formas de comunicação na camada física que são os protocolos LP1. Low Power Area Network, Wide Area Network, que são também para comunicação de baixa energia, para pequenos dispositivos, mas não são de proximidade, mas são de longa distância, como os one. protocolos como Saia aqui 64, 4 LoRa1, One Side e Lara One. NB-IoT eh, surgiram e tiveram muito sucesso há muitos aplicativos baseados nessas formas de Comunicação, o Sixfog, lora Wison e NBIOT. Porque eles são diferentes do 815.4, é a extensão do alcance. Quilômetros, 5, 10, 15, até 50 quilômetros de alcance tem algum desses modos de comunicação. Que de fato é muito. Mas certamente em comunicações ou redes... Não tem nada de novo, não, não tem nada mágico. Se consegue ir ao longo alcance com baixa potência, simplesmente quando eu pago uma pouca largura de pequena largura de banda, baixa velocidade, pequenos pacotes. É a única forma de fazê-lo. Portanto, ainda existe o problema de colocar pacotes de PVCs dentro desses pequenos pacotes que às vezes são de 10 bytes, muito menos que os 256 do anterior. Então, o IETF também está trabalhando sobre esses protocolos para poder colocar nos pequenos pacotes o protocolo IPv6. Continua para outras áreas de trabalho, outros protocolos, na parte da internet. O LWEG é uma implementação de guias de implementação para... para são guias... É, é, lights vamos dizer assim É um grupo que faz uma compilação De experiências de implementação de pilhas IP Para dispositivos com restrições Então o grupo se foca Unicamente nas técnicas que sejam Usadas para implementações reais E que não afetem a interoperabilidade Com outros dispositivos Esse é outro Dos grupos de trabalho da IOT Também temos Mais um que foi Criado e já concluiu, faz alguns anos, o IP-WAVE, que trata da comunicação de IoT sobre dispositivos móveis. Isso é sobre veículos, veículo contra veículo e veículo contra infraestrutura. E descreve promove e desenvolve protocolos para conseguir as comunicações deste, deste tipo, sobre dispositivos móveis. O grupo já trabalhou, realizou vários RFCs, uns seis, ou sete, seis ou sete RFCs. Ainda tem drafts que são disponíveis na página do IEDF, mesmo que o grupo está fech, foi fechado, encerrado. Quanto ao grupo de routing, o roteamento... Temos um dos grupos, é o RAW de tecnologia sem fio, confiável e disponível, que é um grupo que se encarrega de prover, fornecer protocolos ou métodos para ter alta confiabilidade e disponibilidade na conectividade de IP no meio sem fio, em situações críticas. Os sem fios de altação de baixo rendimento e também podem ter, sofrer perdas e também atenções nos meios onde é difícil a comunicação. Então, o Grupo RO procura se focar em procurar corrigir, ou resolver ou contar com maior confiabilidade nesses meios. Esse grupo é novo e ainda está trabalhando e ainda não emitiu nenhum, não tem RFCs disponíveis para isso. Tem o grupo ROL, que é um grupo bastante antigo, que descreve os métodos para roteamento, em dispositivos que nós denominamos os low power, isto é, redes de pouca potência e loss, assim, que podem perder algumas coisas, que não pode se confiar tanto, de pouca confiança. Nesse tipo de redes... Quando queremos fazer um protocolo de roteamento, vocês conhecem os protocolos de roteamento que se fazem na internet e são difíceis de serem implementados. o SPF, qualquer um desses métodos de roteamento em redes internas e não externas são difíceis de implementar para IoT. Então, o IETF criou um grupo especial, o Grupo ROL, para encontrar métodos de roteamento para IoT. Esses métodos foram totalmente desenvolvidos, estão sendo usados e estão representados em vários RFCs que foram criados nesse grupo ROL. Estão disponíveis para o protocolo principal de roteamento, que é a RPL, e também tem um protocolo MPL para redes multicasts. Bom, temos a área de aplicações ou de aplicativos, aí também temos protocolos do IETF para IoT, principalmente é o grupo Core, Constraint Restful Environment, Core para IoT. Também na área de aplicações, eles não podem se colocar camadas de aplicações muito grandes. E assim, o que nós usamos na internet, então, foi definido um protocolo denominado CORE, que é o protocolo focado em dispositivos com restrições, é baseado em HTTP e tem, foi feito um subconjunto de todas as funções que tem HTTP, Somente quatro ou cinco primitivas que são usadas nestes protocolos, o protocolo né? e é para, usado para esses dispositivos com pouca memória. Essa área está totalmente desenvolvida e tem muitos aplicativos para instalar, para fazer esse tipo de comunicações. De fato, com Ciclopan, com RPL, ou com ROL e com Core se faz a base, os alicerces de toda a comunicação em IoT. E isso é feito atualmente. Também houve um anúncio. Este é um grupo com uma tecnologia assim, mais acessória, que é o grupo do Cibor, que é um grupo que pega... Uma tecnologia de comunicações ou de sintaxe de dados, denominada JSON. Talvez você já tenha ouvido falar, para quem, pelo menos quem trabalha em informática. É conhecido para quem trabalha em informática. E faz uma espécie de JSON aplicado a IoT, onde acrescenta, a partir de comunicações binárias. JSON é um texto livre, um texto plano. E o Cibor é um protocolo onde pega o formato JSON e o torna binário e acrescenta alguma sintaxe para IoT. Isso também foi disponibilizado e está sendo usado. É só para que as mensagens core sejam um pouco mais curtas, mais leves. Uma outra coisa importante em IoT a semântica a interoperabilidade semântica isso aqui todos os dispositivos falem o mesmo idioma com quando o código de dados Esse é um problema ainda não se conseguiu uma interoperabilidade semântica e etf Acrescentou este grupo novo, desculpem. Este grupo. O grupo ASDF é um grupo novo que foi criado, não para criar uma nova semântica, todo mundo cria semânticas novas, mas para agrupar e combinar semânticas de outros grupos que estão trabalhando e fazer um sumário, assim, um resumo de semânticas, uma compilação de semânticas, o o T2, 2 Thing, o Wish, que são semânticas diferentes do Work on EOT. Um, e esse grupo também é novo. Bom, chegando já no final, EOT Ops, que é... Este é um grupo que foi, está voltado principalmente a questões operacionais ligadas aos dispositivos de IOT com vários, com vários grupos de opera, operacionais do IETF que se promovem a operação segura e confiável. As questões de segurança também são importantes. O IETF se focou na segurança de IOT com vários protocolos. O principal é o COSI. Que é o Cyborg Object Signing and Encryption, que é o protocolo de base para procurar, é, criptografar e autenticar toda a cadeia de IoT. Com isso é possível fazer criptografia, criar assinaturas e toda a combinação de sistema de segurança. Isso está disponível já. Tem protocolos é, acessórios. Grupos que fazem procedimentos de autenticação remota. Em geral, nós, em dispositivos que estão em diferentes redes ou diferentes distâncias, onde é necessária alguma rede de autenticação que seja confiável, isso é feito pelo RATES. Também... O, o TIC é, é um protocolo para dar segurança aos TIC, que são os meios meio ambientes de execução segura nos nós, é um protocolo que fala de sistemas, o TIP como falava, o LEIC. Estou aí. O protocolo Lake é, que, é um que... que é um grupo que procura fazer que os OSCOR, isso, Object Security for constrained Restful Environments, isso é, os núcleos que fazem CORE, né, os núcleos na camada de aplicação, são, que são objetos seguros, ou segurança nos objetos. O protocolo LEIC procura garantir A parte de padronização dos protocolos seguros, especialmente com métodos leves. Lembre que sempre estamos em aspectos assim, de dispositivos com restrições, restritos. Esse é o LEIC. Depois aparece o protocolo SWIFT. É bastante novo, um grupo novo, que é o Software Update. Ou seja, esses dispositivos estão em zonas afastadas, inacessíveis para poder fazer um upgrade físico. Então, o grupo SWIT tenta levar adiante, suite, levar adiante os protocolos e métodos para fazer atualização de software remoto nos pequenos dispositivos. Além disso deve ser feito com segurança para que o software update o software novo, já, novo perdão, carregado no dispositivo possa então é, ser bem feito para, que não, para evitar ataques o grupo Waze que é o grupo que faz a parte de autorização e autenticação que é o protocolo de transporte seguro de ponta a ponta e faz isso para dispositivos restritos. Todo esse protocolo de segurança, todos esses são cópias dos protocolos de segurança que existem, é, normais que existem na internet, mas levados a ser protocolos leves que podem ser transmitidos, carregados e processados por pequenos dispositivos. Finalmente, os protocolos, os grupos de trabalho correspondentes ao IRTF, como são os thing to thing que é um grupo bastante bem ativo, bem antigo também, que sempre se preocupou por essa questão das camadas de redes de OT para tornar a IoT mais segura, mais confiável, mais acessível, com melhor implementação. Esse é um grupo de promoção dos protocolos de IoT. É muito ativo, é muito consultado por outros pesquisadores em nível de IETF. Ou seja, sobre... É, estão, eles estão presentes em todas as reuniões De ETF, nos grupos mais ativos Com muita ação Não necessariamente protocolo Lembre que o RTF não faz RFC Ou se faz Bom, é com alguma associação Com algum grupo Com o grupo do ETF Mas tem pesquisadores é, Valiosos Que são que é responsáveis por muitas ações Finalmente o grupo COIN que é Computer Internet Computing, perdão, in the network research. Mencionado por Carlos Andrés, quando falou sobre a computação na nuvem, na rede, na verdade, em toda a rede. Levar camadas de processamento, computing, para esses pequenos dispositivos, não só na nuvem, big data, mas também nas etapas intermediárias. O que chamamos os gatekeepers. Carlos Andrés falou sobre a Neva, sobre o lake, mas também podemos levar também aos dispositivos menores e também podemos levar esse computing. Esse grupo, o COIN, tenta promover essa maneira de fazer computação para realizar o processamento em toda a rede e pensou numa uma, um nome bem particular, bem específico, se chama cloud continuing, que é o o que se usa, o termo usado para fazer este tipo de computação, ou seja desde o lake até a cloud, desde o lake até a cloud. Este também é um grupo novo, é um IRTF, com muita produção. Bom, meia hora Exata, exatamente, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Gustavo Mercado e eu fiz este este trabalho junto com Maria Inês Robles. Inês Robles é uma argentina que trabalha na Finlândia, mas é co-chair do grupo ROL, o um grupo de trabalho do IETF. Acho que não sei se é a única mulher, ou há duas ou três mulheres que são. Co-chairs. -chair, co Muito obrigada. Obrigado, Gustavo, pela sua apresentação excelente. Temos alguns segundos para alguma pergunta daqui do público. Há perguntas remotas ou não? Não, não temos perguntas remotas. Então, há uma pergunta aqui na sala? Vá até o microfone, por favor. Olá. Podemos considerar que os sistemas de baixa potência, protocolos como Lora ou Sixbox, poderiam ser menos vulneráveis aos ataques? Esses, esses, poderiam os sistemas de baixa potência poderiam ser menos vulneráveis aos ataques? Bom, os protocolos do LP1. Normalmente, muitos deles são proprietários. Sigfox é proprietário, o protocolo é fechado. LoRaWAN é mais aberto, mas também é proprietário. Não é como os protocolos, outros protocolos que são mais abertos. No caso Sigfox e LoRaWAN ou LoRa, o próprio protocolo que já vem intrínseco, ou seja, a camada ou, ou o pacote do link que eh, traz esse protocolo inclui também incluída na parte de dados já vem eh, assegurada, ou seja, até o coordenador já está parte do grupo eh, é feito com criptografia, isso lhe dá um grau de segurança, um grau maior de segurança. Muito obrigado, então, Gustavo. Peço um forte aplauso para o nosso apresentador. E depois dessa apresentação, fechamos o bloco 3 das apresentações do Fórum Técnico do LACNIC. Portanto, peço um aplauso adicional para todos os apresentadores que aqui estiveram.